Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. O passo de hoje é só para ajustar a numeração aí dos nossos vídeos, porque a PrinterBot publicou um novo passo 9 no tutorial, em que eles explicam que essa barra roscada aqui, que para mim veio assim, lisinha, sem nada, agora já vem encaixada aqui nessa rosquinha então o, o, a numeração do, do vídeo vai ficar diferente porque o último vídeo que eu fiz que eu publiquei foi o vídeo 14 e aí o próximo é, que é esse aqui em que a gente encaixa o motor no braço acabaria sendo 16 então só pra avisar vocês se vocês Compraram sua impressora em 2015, então provavelmente a impressora não veio, não vai ser exatamente desse jeito, que você vai montar o eixo Z, mas eu acho que o restante do tutorial pode ser útil para vocês, beleza? Obrigado então gente.